Olá, dando continuidade à disciplina de empreendedorismo e inovação, eu sou Geraldino Canedo de Araújo, e o módulo 3 a gente vai falar de inovação e negócios. Para falar de inovação, a gente vai voltar um pouquinho no módulo 2 e lembrar um pouquinho do módulo 1. O módulo 1 fala do empreendedor, o módulo 2 fala de criatividade e de outros assuntos. Bom, para criar um negócio por si só, já é um grande desafio, e atualmente existe um desafio maior, que está relacionado a reduzir as desigualdades sociais e os problemas ambientais. Então a inovação hoje tem esse imperativo de reduzir essas discrepâncias que existem. Bom, esse, essa é uma introdução para a gente sempre balizar os novos negócios, precisa considerar o que está acontecendo no ambiente, no ambiente de negócios. Bom, criatividade, como a gente viu lá atrás, está relacionada à atitude, a um instante, a uma ideia, a um estalo, a um insight. E a inovação, na verdade, é a aplicação dessa ideia, tornando realizável, viável, procurando resultados positivos para a empresa e para a sociedade. Então a gente pode começar a concluir que criatividade é o pensar, é o estalo mental, permite ao seu autor vislumbrar novas possibilidades e que a inovação é o próximo passo, é o vai além. A colocação em prática da ideia que foi tida e procurar isso de forma rentável com resultados financeiros. A inovação faz uma grande diferença para todas as empresas, não importando o tipo, tamanho e etc. Em última instância, a inovação está ligada a uma questão de sobrevivência. As empresas, os negócios precisam ter inovação. Lá no finalzinho desse slide, né, o manual de Oslo vai falar que existem quatro tipos de inovação. Inovação de produto, inovação de processo, inovação organizacional e inovação de marketing. E quando a gente fala de inovação, a gente, a gente pensa num departamento de uma grande indústria, de pessoas pensando e etc., quando na verdade a inovação está muito mais próximo da nossa realidade. Uma, uma adequação na sua organização né? para atender um público pode ser considerado uma inovação. Uma mudança, uma estratégia nova pode ser considerada inovação. E aí existem autores que vão associar a inovação a crescimento. Novos negócios são criados a partir de novas ideias pela geração de vantagem competitiva naquilo que a empresa está ofertando e há décadas os economistas vinculam a questão de crescimento, inovação, inovação e empreendedorismo, e isso aparece aqui. Cabe, então, ao futuro empreendedor, né? a gente está falando de um empreendedor que está tendo novas ideias, criatividades, etc. Então, cabe ao futuro empreendedor, e além de um planejamento puro e simples. A gente vai ver no, no próximo módulo a questão do planejamento, a importância dele, que vai reforçar aquilo que a gente já viu lá no comecinho. Então, o empreendedor, ele precisa refletir se ele quer ser um ser comum, que vai abrir uma empresa, buscar lucro a qualquer custo. Tem um autor, Filion, que vai chamar esse empreendedor de proprietário-gerente. Ele fala que essa pessoa não é uma empreendedora, né? ela, é uma, ela é proprietário gerente de um negócio, ele está ali só gerindo o que está acontecendo. E não necessariamente né, ele está empreendendo, ele está com as características empreendedoras, ele está colocando inovação em prática, ele está sendo criativo. Então aqui, esse slide vai falar isso, olha, o empreendedor ele precisa decidir se ele vai ser um ser comum, um proprietário um gerente, ou se ele está disposto a gastar tempo e energia para suplantar as dificuldades que vão, que vai aparecer nesse negócio, para que esse negócio seja sustentável, sobreviva, que ele privilegie um conjunto de objetivos e não só os seus individuais, que se preocupe com o meio ambiente, com a sociedade, com a comunidade, que faça do seu empreendimento um motivo de orgulho para os clientes, um espelho para os concorrentes e muito mais além de uma consciência tranquila. É um desafio novo para os futuros empreendedores pensarem muito além do seu negócio, né? muito além do lucro que seu negócio pode vir a dar. E aí a gente fala isso considerando o, o perfil do consumidor. O perfil do consumidor mudou também nesses últimos anos. O texto vai falar disso. O consumidor já não é mais o mesmo do passado. Ele ganhou força, poder, ele ganhou voz, ele tem poder de barganha, ele tem onde reclamar. né? É, e tudo isso está muito, muito visível, muito observável. Então é importante considerar essa questão de um novo consumidor. Ainda dentro de inovação, a gente precisa discutir três conceitos que se entrelaçam principal deles, né? A inovação, principal deles nesse nesse tópico. A inovação, que é um processo que pode ser organizado, gerenciado em um empreendimento recém-fundado ou numa empresa centenária, e aí não importa no tamanho, o tipo e etc. O empreendedorismo, a gente entende aqui como uma força motriz que vai fazer esse processo rodar, funcionar, e para isso a gente vai precisar de indivíduos entusiasmados, equipes engajadas, redes focadas. Isso funcionando vai gerar a criação de valor, com propósito para inovação, seja impressa em termos financeiros, emprego, crescimento, sustentabilidade, ou de melhoria de bem-estar social. Aqui a gente está expandindo também a questão de empreendimento. Né? Empreendimento não é só aquele negócio que vende algum produto. Mas ele pode gerar aí outros benefícios. Bom, a sobrevivência e o crescimento representam um problema para os jogadores estabelecidos no mercado. E também uma grande oportunidade. A oportunidade aparece bastante nas nossas leituras. Assim, para os novos entrantes, para que os novos negócios reescrevam as regras do jogo. Os que estão chegando podem propor novas regras. O problema de um pode vir a se tornar a oportunidade de outro, desses jogadores, e a natureza da inovação está fundamentalmente ligada ao empreendedorismo. Como eu coloquei, né? existem autores que vinculam bastante inovação e empreendedorismo, que é o nome da disciplina. A capacidade de avistar oportunidade, criar novas formas de explorar essas capacidades é indispensável para o processo de inovação. Ter boas ideias é inerente do ser humano, é o que a gente faz de melhor. Mas levar essas ideias adiante, né, como a gente colocou, criatividade é o instala, é o insight, etc. Mas a inovação vai além. E como a gente está falando de algo novo, pode acontecer desse negócio, dessa ideia fracassar. Isso acontece. Então, o texto vai falar disso, não. É preciso uma mistura especial de energia, insight, fé, determinação para fazer uma aposta, você está apostando numa ideia, numa inovação. E além de um bom senso para saber quando parar de bater a cabeça contra a parede e pular para outra ideia para outra inovação e aí a gente precisa é, reforçar um ponto que é ideias fracassam empreendimentos fracassam mas as pessoas não é, não é porque aquele negócio não deu certo aquela ideia não foi para frente né que aquela pessoa deixa de ser um empreendedor as pessoas que criaram essa ideia, aquele negócio, aquele empreendimento, não fracassa. E aí, os empreendimentos de sucesso reconhecem o fracasso como uma parte do processo, como uma parte do aprendizado. Olha, eu aprendi, eu fracassei, eu errei aqui, eu errei ali, eu mudei, etc., eu aprendi. Então, o fracasso é entendido como parte do processo, na criação de um negócio, na implantação de uma inovação, em mudanças na organização. O texto vai falar de quatro quadrantes em termos de inovação. A gente está num ambiente de incerteza, né? Quando estamos inovando, a gente está propondo uma mudança e a gente não sabe como isso vai ser. Então a gente pode minimizar isso com uma pesquisa exploratória, com engenharia de desenvolvimento, engenharia de aplicações, oportunidade de mercado com capacidade técnica, que são os quadrantes aí que envolvem a incerteza da inovação. Iniciando a unidade 2 desse tópico, a gente vai falar dos negócios inovadores. Uma unidade está vinculada à outra, né? A gente começou falando da, das discrepâncias sociais e ambientais, que já é um indicativo para os novos negócios. Bom, a gente vai começar falando que a energia e a paixão conduzem um processo, é o empreendedorismo, é isso que faz acontecer. Perceber e colocar em prática as oportunidades. Basicamente, empreendedorismo é isso. Identificar uma oportunidade, colocar em prática. Reduzindo em pouquíssimas palavras. Assim. E a ideia aqui é vincular o empreendedorismo a criar algo novo. Existem empresas estabelecidas, existem novos mercados, existem coisas que os empreendedores podem fazer novas, e também existe a questão de reinventar o negócio. Então são muitas oportunidades. Cada negócio, cada oportunidade né, precisa ser vista aí como ser colocado em prática. Uma ressalva. A inovação também acontece com serviços públicos e com empreendimentos sociais. Mas aqui a gente percebe que nem sempre está vinculado a dinheiro. Que é, a gente vai perceber que essas ideias não estão vinculadas a dinheiro. Né? Não é o dinheiro que faz a, a roda girar. Mas um retorno à sociedade, um melhor serviço, uma melhor qualidade, né? em termos de empreendimento social ou de serviço público. Bem, a gente está falando de negócios inovadores, então é importante a gente responder como fazer as ideias acontecerem. O texto vai falar assim, olha, transformar um insight do empreendedor em um produto ou serviço que as pessoas utilizem e valorizem, ou um processo de negócio em que os funcionários acreditem e utilizem, pode ser uma jornada difícil. Então é importante a gente ter esse panorama, assim, olha... Inovar a partir de ideias, de oportunidades, etc., é importantíssimo para o negócio, para sobrevivência, para retorno, mas não necessariamente vai ser uma jornada fácil. Os primeiros experimentos né, podem identificar problemas na tecnologia, no mercado, vai talvez precisar de uma adaptação da inovação, que a gente vai chamar aí de pivotagem. Essa ideia pode inventar uma versão melhor e testar da próxima vez, e vários ciclos de aprendizagem rápidas para que isso possa ser melhorado e controlado ou para que as organizações coloquem e implementem projetos de inovação. Aqui tem alguns pontos que eu acho bem importante a gente destacar. A inovação exige liderança e orientação estratégica e isso tudo precisa estar muito claro. Além de um comprometimento com os recursos para transformar essa inovação em realidade. Inovação tem a ver com correr riscos de entrar em novos espaços e, por vezes, espaços totalmente inexplorados. Por isso aquela questão de incerteza que a gente falou há pouco. Para isso, paixão, iniciativa e energia, que são características empreendedoras, são fundamentais para todo esse processo. É, as organizações não dispõem de recursos para se desperdiçar livremente, né? Então, elas precisam ir pensando, planejando para que isso aconteça. E a inovação exige estratégia. No entanto, a gente também precisa de coragem e liderança para conduzir a organização por um caminho diferente daquele dos concorrentes, rumo a novos espaços. Bom, nesse sentido, a, a, a, o SEBRAE está como um apoiador desses negócios novos, inovadores, novos negócios que estão surgindo, empresas estabelecidas e nesse sentido o SEBRAE oferece cursos e ferramentas para empreendedores iniciais e com negócios estabelecidos que pensam em inovação. O processo de inovação não é um processo linear, né? então pode ter, é um processo caótico envolvendo criação, implementação, coleta de dados, enquadramento, Sair do abstrato, da ideia para o concreto e da síntese para análise. Aqui a análise. Aqui a gente mostra ele linear, né? mas no processo em si, na prática, né? da criação, vai para o abstrato, vai para o concreto, volta para a implementação, coleta dados e etc. A ideia desse slide, né? desse, dessa unidade, é da gente começar a pensar assim, olha, quais negócios podem ser inovadores, considerando o contexto, considerando a questão social, considerando a questão ambiental. Pessoal, esse é o nosso módulo 3. Ah, além dessa, dessa apresentação do módulo, temos links, temos textos para serem lidos, temos check-out de presença, tem uma série de coisas que a gente preparou dentro dessa disciplina para vocês. Obrigado e bons estudos.